No ano de 2007, eu estava ainda como presidente da missão em Portugal, Espanha e França quando precisei voltar ao Brasil para tratar de visto de residência visto que segundo a lei portuguesa, lá em Portugal, eu só podia tratar aqui pelo Brasil. Quando então eu cheguei aqui, estava residindo na casa da minha mãe na rua Mandacaru e uma tarde eu estava fazendo um serviço de pedreiro, consertando lá o apartamento, e recebi na minha residência o irmão José Pedro, que à época era o dirigente da campanha evangelizadora no alto 2 de fevereiro. Então ele chegou e me disse: irmão Ângelo, estamos sabendo da sua chegada na missão, como o senhor é muito conhecido no Ministério do Recife, eu reuni a campanha evangelizadora que eu dirijo no alto 2 de fevereiro. E terça-feira todo o povo está lá ali aguardando para o senhor trazer a mensagem da noite. É o senhor que vai pregar, lavare paletó, leve a Bíblia, tudo direitinho. E eu disse para ele, o senhor não acha que isso vai pegar mal ao Ministério do Recife? Disse, não, comigo não existe isso, eu não tenho discriminação. Tudo bem. Na terça-feira seguinte eu subi o alto do de fevereiro e fui até a congregação no Alto 2 de Fevereiro. Chegando lá, normalmente fiquei sentado nos bancos, e o irmão lá, o dirigente, o irmão José Pedro, me apresentou e anunciou que eu traria mensagem naquela noite. Houve muita alegria com a minha chegada, muita satisfação, mas um presbítero que fazia parte da perseguição saiu fora da igreja, do templo, e ligou para o pastor Júnior, o filho do pastor Ailton relatando o fato que eu estava lá e que tinha sido anunciado. Então ele mandou chamar o dirigente da mocidade, o irmão Zé Pedro, e disse, do banco ele não sai, nem apresenta, apresente ele, oportunidade para nada. Não pode ele ter oportunidade para falar aí. Então o irmão voltou e anunciou isso à minha pessoa, houve uma... Insatisfação no meio do povo Irmãos até que choraram O presbítero veio me pedir perdão E desculpa o presbítero Kelly Pelo fato de eles terem feito isso Isso deu a maior revolução Na outra semana O Júnior mandou retirar o irmão Da direção da campanha evangelizadora E hoje está no banco E perseguido também Aí eu pergunto intolerância E perseguição religiosa Por parte do ministério do Recife sem nenhum motivo que justifique tal perseguição. E isso tem que se acabar. Se eles não mudarem, vamos levantar um inquérito, vamos abrir um processo, vamos pedir providência ao Presidente da República, ao Dr. José Moro, ao Moro, certo? Para que isso seja mudado, não pode permanecer. Por que, que ele fez isso? Porque ele sabia que eu tinha sido levantado como missionário pelo Ministério de Abreu e Lima. E a encrenca dele sempre foi é, e continuará sendo, perseguir Abreu e Lima. Porque ele não concorda com Abreu e Lima. É necessário que o povo tome conhecimento dessas verdades. Aguardem que eu vou gravar outro vídeo de perseguição contra a minha pessoa, ainda como diácono, provocada... Pelo pastor Ailton José Alves, sem nenhum motivo que a justifique.